Bem, essa é a disciplina de empreendedorismo e inovação e eu sou Geraldino Carneiro de Araújo. Este é o módulo 1 um, e a gente vai falar sobre o empreendedor e esse módulo 1 um é dividido em duas unidades. A primeira unidade, a gente vai discutir, entender o perfil do empreendedor e o papel do empreendedor na sociedade. A história do empreendedorismo no mundo se confunde com o surgimento e o crescimento e também o desenvolvimento do capitalismo por ser entendido como uma forma de organizar a produção. O empreendedorismo é uma área de conhecimento dedicada a estudar os processos, de ideação de empreendimentos, destacando o valor de uma ideia e a capacidade de agregar valor. Apesar do empreendedorismo estar muito ligado a um negócio, toda pessoa pode ser empreendedor, mesmo não sendo ou um fundador de uma empresa, mesmo não tendo um negócio. E a ideia desse módulo é da gente entender como isso acontece. Uh, já que o um empreendedor não precisa ter um negócio, a gente também vai discutir, está discutindo, as características dos empreendedores. Quem são eles, né? Que características são essas? Os empreendedores, eles são visionários, sabem tomar decisão, decisões, fazem a diferença, exploram ao máximo as oportunidades, são pessoas independentes, líderes, bem relacionados, determinados, dinâmicos, são dedicados, otimistas e apaixonados. O autor coloca que são pessoas que planejam, planejam, planejam, possuem conhecimento, assumem riscos e criam valor. Uma pessoa empreendedora é aquela com uma atitude focada para os resultados, inovações e realizações. Como a gente colocou, o empreendedorismo está ligado a uma postura, a uma atitude. Então, um empreendedor, a gente pode relacionar com aquele que tem um negócio e consegue colocar tudo isso em prática, mas também pode ser um colaborador de uma organização. E aí, nesse caso, a gente chama de intraempreendedorismo, porque é aquele que está focado dentro de uma organização, mas com essas características que a gente colocou. Ao longo do, da discussão sobre empreendedorismo, tá, surgem alguns mitos, algumas verdades, e aqui, a proposta desse slide é da gente levantar essa questão. Então, assim, o empreendedor ele, ele pode nascer pronto, mas, na verdade, ele também pode desenvolver isso com educação familiar, com educação na escola, com uma trajetória de vida. O dinheiro não é o fator mais importante para se implantar uma ideia, tem muitos outros fatores nesse sentido. Os empreendedores também erram e têm medo. É, o fracasso né, pode ser uma das etapas de desenvolver o empreendedorismo. O conceito de empreendedorismo, ele pode ter várias perspectivas, a partir da inovação, novas empresas, oportunidade, a, a questão de ser empreendedor por necessidade ou por oportunidade. E o empreendedor, de uma forma mais ampla, não é aquele somente que tem um negócio, né? Ele pode ser aí como o desenvolvimento de novas competências e inclusão de trabalhadores no mercado. O empreendedor é aquela pessoa que vai perceber oportunidades no mercado. O que pode ser feito? O que eu posso fazer? O empreendedor é aquela pessoa que vai ter esse faro, esse feeling para novas oportunidades. Existe um autor que trata das tipologias. Ele vai apresentar o um empreendedor de alto crescimento, o um empreendedor de estilo de vida, o um empreendedor em série, o ocasional e o portfólio. O de alto crescimento é aquele que beneficia a qualidade da comunidade local. Do estilo de vida, são aqueles motivados para desenvolver empresas maiores, que criam valor. Os insere, como o nome coloca, né? é aquele gerador permanente de novas ideias e negócios. O ocasional é aquele que não tem uma experiência anterior, cria é um negócio ou herda da família. E o de portfólio é aquele que participa de duas ou mais empresas. Percebemos aqui que o empreendedorismo é uma postura, uma maneira de agir. Nem todo empresário é empreendedor e vice-versa. A, a gente também comentou sobre a importância do intraempreendedorismo como elemento fundamental para manter o crescimento e a melhoria nas organizações. O intraempreendedor tem características empreendedoras dentro da organização como funcionário, como colaborador. A gente viu nas colocações desse módulo que existe uma série de paradigmas, mitos e verdades em torno do empreendedorismo. O primeiro deles, né? o empreendedor não nasce pronto, isso pode ser desenvolvido ao longo da sua trajetória, o dinheiro não é o ponto de partida para o sucesso, é, e qualquer pessoa pode ser empreendedora, mesmo sem qualificação necessária. Essa qualificação pode ser adquirida ao longo da vida, inclusive desenvolvida na universidade, em escolas e etc. A unidade 2 dá uma sequência a, essa, a esse raciocínio. Vai falar das motivações, atitudes dos empreendedores. E a gente começa falando de competências. Competências aqui são entendidas como um conjunto de três coisas. A primeira delas, conhecimento, no sentido de saber e a competência técnica, as habilidades, o saber fazer e a experiência, e as atitudes, o saber agir, e a postura comportamental. Pegando as iniciais, né, CHA, a gente chama de chá. Então, sendo assim, o chá auxilia o empreendedor no desenvolvimento de suas responsabilidades e por consequência na administração de seus negócios. Bom, os empreendedores, eles podem buscar uma formação gerencial para evitar alguns erros, para entender como funciona o mercado e desenvolver mais essa competência empreendedora. Nesse sentido, a gente está falando muito mais do empreendedor que tem um negócio. Esse módulo vai focar bastante nesse sentido. O empreendedor, nesse sentido, né, ele precisa entender a si mesmo, mas também o mercado. Então, ele precisa entender né, quais são as suas competências, o que é está que acontecendo no mercado, para daí ele fazer propostas. Né? Olha, eu encontrei uma oportunidade, então eu posso desenvolver um plano, eu posso combinar a, o meu sonho com a realidade que eu estou observando. As principais características da pessoa empreendedora são várias, e aqui a gente está destacando. Iniciativa, persistência, comprometimento, bons relacionamentos, autoconfiança, automotivação, criatividade, estar preparado e otimismo. Um empreendedor se forma ah, por educação familiar, por uma participação ativa na escola, por uma trajetória de vida, por experiência... O empreendedor está em constante formação. Aqui a gente retoma aquela questão do mito, né? Empreendedor nato, pode existir, pode existir uma pessoa, né? Que nasce com algumas competências, uma facilidade aí em desenvolver algumas competências e tem os empreendedores que precisarão de atividades para desenvolver essas competências. No comportamento empreendedor, o planejamento envolve busca de informação, de informações, estabelecimento de metas, Planejamento e monitoramento sistemáticos. Aqui a gente está falando de uma organização, né? Então, informação, meta, planejamento, monitoramento, são coisas importantes, pontos importantes. O empreendedorismo, ele também pode ser considerado, visto a partir do dia a dia, da rotina. É uma ferramenta importante para transformação social e geração de renda. Há muita publicidade em cima disso, né? E muita divulgação sobre o termo empreendedorismo na transformação social, na geração de renda, que todos nós podemos ser empreendedores, intraempreendedores, trabalhar nas organizações, desenvolver nesse sentido. Bom, esse foi o nosso módulo 1, um, que a gente discutiu as questões de quem é o empreendedor, quais são suas motivações, ideias, planos. Existe, existe material no ambiente virtual para leitura, existem os vídeos, tem o check-out de presença e Bons estudos.